na Rede Record, que agora é Record TV. Ai gente, não perde esse, esse vídeo não, vou começar já. Se inscreveu? Ativa o sino, já dá um like que vai ser legal. Está definido, Adriane Galisteu é a nova apresentadora de A Fazenda e no vídeo de hoje eu, Bruna Sica, vou revelar detalhes dessa escolha, as novidades da edição e também três apresentadores que ficaram pé da vida com a Record TV pela escolha da Galisteu. Quer conferir tudo isso e muito mais? Então ó, se inscreva aqui no canal e vem conferir agora! Uma volta triunfal! É dessa forma que a Adriane Galisteu é encarada aí nos bastidores da televisão a volta dela na Record TV. Depois de exatos 18 anos, ela aí teve a sua volta triunfal. Atualmente ela comanda o Power Campo Brasil e esse sucesso que levou a uma escolha, a uma definição da Record TV. Quem ia apresentar ou quem vai apresentar a Fazenda 13? A resposta é Adriane Galisteu. O carisma dela e também o jeitinho de Adriane Galisteu de apresentar levou a Record TV a confirmar essa escolha. E eu tenho certeza que vai fazer um sucesso sim. A Galisteu a gente viu que ela é muito assim, espontânea e ela apresenta qualquer tipo de programa. Ao longo da carreira, né? Todo mundo aí pode apresentar o jeitinho de Adriane Galisteu de ser. Ela começou lá na MTV apresentando o Disque MTV, depois passou pela Record também e super pop lá nos primórdios da rede TV e também Como Vai Galisteu. Valendo 800 reais, alô? Como vai <risos> Tudo bem? Tudo bem! E aí, aí, ó, mais que tudo, eu acho que ela vai deixar a sua marca, assim, né? Quem tá acompanhando o Power Campo Brasil já percebeu, né? Que a Adriana Galisteu tem o seu jeitinho de apresentar e ela tá deixando a sua marca registrada e deixando todo mundo que já apresentou o Power Campo, como Roberto Justo, o Eterno Gugu, mas ela tá dando uma, deu uma nova cara para o reality. E é isso que a Record TV estava buscando: um novo apresentador para a Fazenda que trouxesse uma nova energia né e uma nova cara para a edição e depois de todo o sucesso que foi a Fazenda 12 né com a apresentação do Marcos Mion essa busca foi difícil mas finalmente a Record TV deu um olhar especial aí para Galisteu e aí ó assinou o um novo contrato fez um novo contrato com a Galisteu para comandar o reality show rural que mais agita assim a televisão brasileira. Como a Sônia Abrão disse, né, essa escolha da Adriana Galisteu mostra ainda que é muito bacana ver uma mulher comandando um reality show desse porte, né. Afinal, a fazenda é o reality show de maior potencial da Record TV, sim. É, pessoal, essa escolha aí mexeu aí com os bastidores da televisão. Desde a saída do Marcos Mion, todo mundo aí estava em busca de um novo apresentador, principalmente a Record TV. E eu falei dessa busca nesse vídeo aqui, ó, os novos apresentadores, quem seriam os novos apresentadores da Fazenda. Se você não assistiu, seleciona o card aqui e você vai conferir os nomes que foram, sim, negociados, mas a escolha final, vocês estão percebendo agora, que é a Galisteu. Por falar nessa escolha, nos bastidores da Record TV, todo mundo aí tá falando que teve três apresentadores que não gostaram dessa definição. Os principais sites da televisão, né aponta que Luiz Bate ele, é ele que apresenta o Cidade Alerta, o Geraldo Luiz, ele que voltou a apresentar o Balanço Geral, e também o apresentador Rodrigo Faro, que apresenta a Hora do Faro, não gostaram nada disso, dessa escolha. Ah, antes de eu comentar o porquê que não gostaram, já convido você ó, a se inscrever aqui no canal e também deixar um comentário do que você achou da escolha da Record TV por Adriano Galisteu apresentar A Fazenda. Deixe seu comentário agora. E aí, ó, vou continuar aqui falando dessa polêmica, sim. Esses três apresentadores, eles queriam apresentar de fato A Fazenda. Segundo informações aí de bastidores, falam que Luiz Bat quer abandonar o jornalismo, sensacionalista, né, que ele comanda aí, né, todo mundo sabe muito bem como que é, ele quer abandonar o Cidade Alerta e, a, e aí apresentar um programa de entretenimento. Esse é o maior sonho dele. E ele estava nessa busca, aí, nessa tentativa de falar com os diretores, tudo, para que ele pegasse a vaga até então, que é que Marcos Mion deixou na apresentação de A Fazenda. Já o Geraldo Luiz, depois aí que passou, sim, ele teve um bom sucesso apresentando o Domingo Show, né, na fase de entretenimento, tudo. Mas depois o programa acabou caindo até que deixou a grade dominical da Record TV. Ele teve uma segunda tentativa apresentando o um programa de quarta-feira no entretenimento também, mas não deu sucesso. E agora ele voltou para o jornalismo. Antes de voltar para o jornalismo, ele também se auto aí, se promoveu para apresentar a Fazenda, mas a Record disse não. E o terceiro apresentador aí que não gostou, aí, ó, que segundo informações não gostou da escolha da Galisteu é o Rodrigo Faro. Ele aí que enfrenta uma fase ruim em audiência, né? amargando baixos índices com a hora do Faro e também depois que todo mundo, os telespectadores ficaram se sentindo traídos, né? Pela aquela situação nada legal, nada bacana que ele tava aí na transmissão aí falando sobre a morte do Gugu, né? E ele perguntou como estava a audiência. De lá pra cá, a audiência do Rodrigo Faro só caiu. E ele aí tá lutando todo domingo para recuperar a sua audiência. Até o momento, ainda não conseguiu. E essa oportunidade aí da vaga do Marcos Mion, ele queria ter assumido, sim, a Fazenda. Mas a Record não cedeu a tentativa do Rodrigo Faro para apresentar o reality. Vale lembrar que o Rodrigo Faro já apresentou sim A Fazenda, mas uma edição com anônibus, que era A Fazenda Verão. A Fazenda de Verão? Apresentação Rodrigo Faro? Rodrigo Faro, sou eu! Ah, tem uma apresentadora que ninguém ainda falou se gostou dessa escolha ou não. Estou falando da Ana Hickman. Lembra aí? Lá em 2012 que Adriane Galisteu e Ana Hickman trocaram farpas em na televisão em algumas festinhas aí, ó, porque elas não se gostavam, elas não estavam mais se dando bem. Depois que Adriane Galisteu falou, né, que Ana Hickman seria uma pessoa melhor a partir do momento que ela se tornasse mãe. Essa opinião aí da Galisteu deu o que falar em 2012 e de lá pra cá elas não se acertaram mais. Eu acho, viu? Olha que a Ana Hickman também não gostou dessa escolha da Galisteu O que a gente tem que desejar é boa sorte para Galisteu Acho que sim, ela vai comandar o reality show A Fazenda de uma forma sim única né? E ela vai mostrar uma nova cara aí para o reality Vamos aí acompanhar E você quer acompanhar A Fazenda? Sim, né? Eu também sou super curioso e a Record TV já tem uma data definida aí para a estreia de A Fazenda 13. É no dia 14 de setembro de 2021, uma terça-feira. Mas, anotem aí, essa data pode ser antecipada para um domingo antes do dia 14 ou depois. O porquê? Segundo o colunista Flávio Rico do R7... A Record TV também pretende fazer a estreia de A Fazenda nas noites de domingo, igual ela fez com a estreia de Power Couple. Será que isso vai acontecer? Interrogação. Então aí ó, tem essa data aí confirmada pela Record TV dia 14 de setembro, mas pode ser que altere também de uma forma de estratégia de programação. Vamos acompanhar. E por falar e acompanhar, quando estrear a Fazenda 13, você já sabe, aqui no canal você vai saber de tudo, tudo, tudo. E já anota aí, ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou falar a lista dos possíveis participantes de a Fazenda 13. Então, ó, ativa as notificações, se inscreva aqui no canal para você conferir tudo isso e muito mais. Um beijo e até o próximo vídeo.